Número 1 um do mundo, o tenista Novak Djokovic desistiu de representar a seleção da Sérvia na Copa ATP em Sydney, na Austrália. Torneio por equipes que inaugura a temporada. Stephanie Alves traz o um motivo pra gente. Oh, Carla Djokovic se opõe à vacinação obrigatória contra a Covid-19, que é exigida pela organização do torneio. A desistência também colocou em dúvida a participação do tenista sérvio no Aberto da Austrália, que é o primeiro Grand Slam do ano, que também exige a vacinação. Vale lembrar que Djokovic é o maior campeão da competição, com nove títulos, entre eles as últimas três edições do torneio, mas é um crítico ferrenho à obrigatoriedade da vacina.